Eu vou aproveitar esse comentário do Rogério Parque, porque eu vi muito nas redes sociais ontem, principalmente em 2022, a comparação do Pérez com o Rosberg. É, é, eu, particularmente, acho a comparação absurda. Mas eu queria ouvir de vocês dois, Ev é, e Gabo, até porque acho que isso pode render um corte para o grande prêmio durante a semana. Pérez pode ser Rosberg? Então, é, a, acho que não, tá? Assim, eu, eu diria que não, Acho que o Rosberg tava, tem um, um teto maior do que, o, do que o Pérez, tá? Acho que a situação é muito diferente também. É, quando, eu entendo quando as pessoas falam isso, né? Porque, de repente, o Rosberg foi o cara que ninguém dava nada por ele e ele foi lá e, e peitou dentro da Mercedes e, e acabou vencendo e tudo mais. E, no final, no final das contas, ainda foi campeão. Mas a situação do Rosberg dentro da Mercedes era diferente do... Era é, né, muito diferente da situação do Pérez dentro da Red Bull. O, o Nico Rosberg, ele fez parte... Falar nisso, ele passou aqui. É, ele fez parte... Da, do início da Mercedes, né? dessa nova Mercedes, ele era a aposta da equipe, ele estava lá desde o início, é, foi o cara que é, também fomentou um pouco esse, esse começo da Mercedes ali é, na Fórmula 1 e tudo mais, já tinha tempo também de, de Fórmula 1, mas foi um cara que estava dentro da equipe e foi muito respeitado pela equipe, não foi tratado como um, pilo, um segundo piloto, né ele sempre foi muito respeitado ali dentro da equipe, é claro que depois, quando a equipe começa a vencer, e tem uma, um, um patamar aí de equipe dominante, tem um carro muito rápido e tudo mais, e claro, com o Hamilton ali, que é, ti, né, carregava muita reputação e dava muito, muito peso para a equipe, é, a figura do Rosberg foi de um segundo piloto, mas na verdade ele nunca foi tratado dessa forma, né, e ele usou isso também para é, tentar vencer o, o Hamilton, né, então assim, ele tinha né, toda a atenção também, ele tinha toda, todos os recursos também, e outra coisa, a Mercedes era muito, é, muito dominante, até mais do que a Red Bull é hoje, Sabe? Depois a gente vai falar desse comentário do Hamilton que me, me arrancou gargalhadas hoje, mas assim, é, mas ele é, é, é, é, a gente vai falar sobre isso, mas assim aquela Mercedes era muito muito mais é, forte do que é essa Red Bull, né? A diferença dela para as outras era era abissal assim, era um abismo, né? Então assim e, e praticamente só tinha os dois ali e numa condição de igualdade. Né? e assim, muito numa, numa situação de mais igualdade do que é, é Pérez e Verstappen, né? ainda que a diferença de talento seja, é, seja grande entre um e outro, como é, é Pérez e Verstappen, mas o, a, a posição do Nico Rosberg dentro da Mercedes era muito diferente do que essa que é da do Pérez hoje. Então, acho que a comparação também não é, não é válida, viu? Concordo com você, Gabo. Que tal, Gabo? Pérez 2023, é Rosberg 2016. Não, é, evidentemente não. Acho que por, eu acho que assim o Pérez ele mais o Bottas 2020, 2019 do que o, o Rosberg. Até porque assim a questão é que o Rosberg ele nunca foi um cara que não que ele não necessariamente nunca aceitou ser segundo, porque acho que de uma certa forma o, o Pérez ainda tenta bater de frente com a Red Bull nessas ocasiões e ele mostra que ele não é 100% satisfeito com isso, mas a questão é que a postura do Rosberg sempre foi muito mais incisiva e o teto que o Rosberg tinha como piloto era muito maior. Tanto que, por exemplo, se você pegar os anos de 2014 e 2015, 2014 é o um ano que o Rosberg lidera o campeonato até mais ou menos a metade ali, né? E aí depois o Hamilton arranca, né? Porque o Hamilton ele pede uns pontos no começo, e depois o Hamilton ele arranca no final e ele ganha com uma folga, talvez. E 2015, por mais que assim tenha sido um ano onde o Rosberg não fez frente ao Hamilton, né? Inclusive o Rosberg ele só é vice-campeão por causa daquela arrancada. De, de três corridas que ele vence no fim, no fim depois que ele perde o, o título nos Estados Unidos, que ele vence as três corridas finais. Antes daquilo, o Rosberg estava atrás do Vettel, inclusive, na classificação. Mas mesmo assim, é uma o 2015 do Rosberg, uma temporada muito melhor que o 2021, 2022 do Pérez. Então, assim, é, é claro que é uma menção que ela pode ser feita, porque, pô, tem um cara que é um piloto super, hiper dominante, e ele tem um companheiro de equipe que a gente sabe que não está no mesmo nível dele, mas naquele caso, o. O Rosberg juntou um monte de coisas, ele fez uma temporada muito acima da média, contou com o Hamilton muito azarado e ganhou, mas não é a mesma ocasião. Tipo, você pode olhar para os dois com esse tipo de mentalidade, mas a questão é que a discrepância do Verstappen para o Pérez é muito maior né, que, a, que a discrepância que o Hamilton tinha para o Rosberg.